Você sabia que tem um jogo de beating up de fliperama de 1992 do Juiz Dread, que nunca foi lançado? Mas hoje é possível jogá-lo. E que esse jogo tem tudo a ver com Mortal Kombat. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco da história do Juiz Dread. O anti-herói mais popular do Reino Unido. Os primeiros jogos do personagem. Como foram divulgados os games de Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear e Game Boy. E claro, né? A história desse game de arcade que nunca foi lançado. E por que ele nunca foi lançado? Então vamos começar logo que tem muita coisa para se dizer. Então, bora! Os videogames começaram de fato no início dos anos 70, década que foi criado o anti-herói Juiz Dredd, Mais precisamente na edição número 2 da revista britânica 2000AD, de 6 de março de 1977. A melhor definição desse personagem é sua frase mais famosa. Eu, Eu sou a lei. lei. Pois na realidade desse universo, esse vigilante ocupa os cargos de polícia, júri, juiz e executor Mantendo a ordem na cidade de Mega City One Nem sempre da forma mais sensata é verdade E sim do jeito que ele acha correto Muitas vezes estando numa linha tênue entre herói e vilão Sempre suas histórias foram carregadas de críticas, sátiras políticas, ação e um humor sombrio Tipicamente inglês. Por muito tempo foi disparado o personagem britânico mais popular. Por causa dessas características. Desde sempre tentaram fazer uma adaptação do personagem para um videogame. Tiveram jogos para os computadores. GX Spectrum e Commodore 64 nos anos 80. E eram shooters barra plataforma barra rolagem lateral. Mas eram bem genéricos para falar a verdade. Pois não passavam o clima das histórias em quadrinhos. Até que, em 1995, teve uma adaptação para o cinema, com Sylvester Stallone no papel do juiz. E se o anti-herói era conhecido entre os fãs de história em quadrinhos, a partir desse filme, se tornou popular para todos. Mas esse filme era apenas baseado no personagem das HQs, tendo muitas liberdades, digamos assim, para se tornar um sucesso hollywoodiano, amenizando bastante a obra original. São dessa época os jogos que até então melhor retrataram o Juiz Dread nos videogames. Os games de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Game Boy e Game Gear de 1995. Tínhamos jogos baseados no filme, que era vagamente baseado nos quadrinhos. Os quatro games eram como seus antecessores, jogos de plataforma, barra shooter, barra rolagem lateral. E apesar de não serem nenhuma baita inovação, nem nada demais, tinham muito do ambiente e do visual do anti-herói. O material promocional da versão de Mega Drive tinha um brasão estilizado do Juiz Dredd. E dizia faça a lei com as suas próprias mãos irmãos junho de 95 já o Flyer de Super Nintendo tinha imagens de gameplay com frases espalhadas Super NES ano 2205 a corrupção está instalada foguetes Mega City One em ruínas Batalha Brutal de Guerreiros 28 missões alta velocidade moto Law Master a me machine cega Colocou o Juiz Dredd na capa e fez um baita especial, vou falar para vocês. Com cinco páginas, fazendo mais ou menos o que eu tô fazendo aqui. Contando a história do personagem nos quadrinhos, sobre o game que estava sendo lançado e o filme. A revista dizia a história, o filme... O jogo, o homem, a lei, o fenômeno da Fleetway, Fleetway é uma editora de quadrinhos inglesa, tá? Que cresceu a partir dos quadrinhos da 2000 AD, dominando toda a revista e antecipando a mania que seria Dread. E que chegará ao Reino Unido com um novo filme da Guild, Guild que é a associação de cinema do país. E um novo jogo da Aclean. Não estamos falando de uma ou duas fotos exclusivas, e sim de conhecimento interno num material bruto com muitas capturas de tela do game. As primeiras duas páginas mesclavam a história do personagem nos quadrinhos e a apresentação do game. As duas páginas seguintes continuavam a história da popularidade de Juiz Dredd no Reino Unido e como foram as negociações para a adaptação do filme com direito até a imagem do Sylvester Stallone já estilizado na Low Master, a moto do Juiz Dredd. Contando também fatos e curiosidades sobre o anti-herói no rodapé da página. A última página, vou falar para vocês, é um show. Com imagens do filme, no meio do jogo. E abaixo, fatos históricos sobre o juiz Dredd. Exatamente o que a revista tinha prometido. Para você ver... Como Juiz Dread é um personagem popular no Reino Unido. Olha só a criatividade da revista Game Players, que fez uma página simulando um jornal, o Mega City One Times, edição da manhã, 1 de junho de 2149. Juiz Dread estabelece a lei do videogame de 16 de junho de 1995, especial para Mega City One Times. Juiz Dread, um inspirador e emocionante videogame, baseado no sucesso processo de bilheteria desse verão estrelado por Sylvester Stallone estará disponível em 16 de junho no Super NES Genesis Game Boy e Game Gear, com incrível poder de fogo, armas futuristas espetaculares e muitos vilões malignos Juice Dread está se tornando o jogo de ação da década, caramba o jogo conta com 12 fases desafiadoras, 7 baseados no mega sucesso do filme e 5 nas histórias em quadrinhos que fez do Juice Dread o herói mais popular da Grã-Bretanha desde 1971 das ruas super povoadas de Mega City One ao ar Aspen Penal Colony, que é a prisão desse universo, e a Dead World. Os jogadores se tornam o juiz Dredd, como juiz júri e executor. No século 22, os jogadores podem usar armas como a arma legislativa, as bombas explosivas que são oito em uma e a surpreendente moto low Master que vem equipada com metralhadoras e mísseis guiados por calor e pode até mesmo voar. O game Juiz Dread apresenta vários estilos de gameplay, brigas de rua brutais e tiros intensos com oito opções e uma dirigibilidade futurista da Lawmaster. Master. Este é o videogame mais desafiador que você já viu. Não há dúvidas. Juiz Dread estabelece um novo padrão em jogos de ação. Gráficos incríveis. Animação incrível. E uma trilha sonora pesada. A página inteira é sobre o game em forma de uma página de jornal. Dá uma olhada nesse pôster alemão. Stallone. Juiz Dread da Super HQ para o mega filme, Para o melhor jogo de ação. Faça a lei com suas próprias mãos. Tribunal. Junho de 95, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Game Boy. Mas aí é claro, você vai me perguntar, e Sui, se Juiz Dread era todo esse sucesso, por que, que não teve um jogo de arcade, já que nos anos 90 foi o auge dos fliperamas? E se eu disser que teve sim, um jogo de beating up de Juiz Dread para os arcades, que foi produzido pela Midway, sim! A mesma de Mortal Kombat. E a história é a seguinte. A Midway comprou os direitos do personagem em 1990. Para produzir jogos. Quer dizer, 5 anos antes do filme. Portanto, esse jogo teria como base apenas o material original. Ou seja, os quadrinhos. Em 1990, os beating Apps estavam com tudo. Por isso, foi decidido que o game seria um briga de rua. E a Midway estava trabalhando numa tecnologia que capturava imagens de pessoas reais e transformava em sprites. Que dois anos depois, essa técnica seria usada num jogo de luta. Que eu não sei se você conhece bem. Um tal de Mortal Kombat. O programador do game, Jake Simpson que também trabalhou em Mortal Kombat, criou uma Mega City One incrível, como pano de fundo do jogo. Pela primeira vez, a cidade parecia parte da história, ajudando no enredo e na jogabilidade. O clima era realmente futurista, com a adição de veículos voadores, edifícios, além de vários easter eggs que faziam referência à HQ. a HQ. Apesar de ter inimigos bem genéricos e estranhos, como bandidos carregando morcegos ou jogando latões de lixo. Além de ratos gigantes no esgoto. E um gigante com um chapéu bem esquisito. Como o game estava previsto para 1992 e grande parte dele já estava pronto e Mortal Kombat já era um sucesso, tem algumas referências ao jogo de luta, como essa senhora passeando com um minigoro na coleira. Pizarro, hein? O game tem várias curiosidades. A primeira é que o modelo de corpo do Juiz Dredd foi o ator Saul que é também modelo do Night Wolf, do Cyrix, Sector e Smoke em Mortal Kombat 3, a tela título tem um rosto do Juiz Dread mas não é criado em CGI não é o próprio ator com maquiagem, como foi postado nessa foto, demais né, o game foi desenvolvido para até três pessoas jogarem simultaneamente, cada player com um Juiz Dread, diferenciado apenas pelas cores, amarelo verde e azul, mas a pergunta que não quer calar isso sui, por que raios o jogo nunca foi lançado, na verdade o game foi lançado sim, Quatro Máquinas foram feitas E colocados em arcades de Chicago Foram apenas para uma avaliação E não foram muito bem Perguntando para quem se aventurou a jogar Havia algumas reclamações recorrentes A primeira é a falta de um golpe especial No jogo, há itens que explodem todos os inimigos, por exemplo Mas o jogador não pode usar quando quer ou precisa É algo do tipo, achou, explodiu Outra é que o cenário era confuso, cheio de coisas aparecendo ao mesmo tempo, e é mesmo né, você pode ver aí que é mesmo. E por fim, faltava power-ups, tipo uma arma, facas, etc. Tem até uma fase de tiro, mas é porque não há outro modo de passar por ela se não for assim. Todas essas coisas poderiam ser consertadas, é verdade, ou melhoradas. Mas pelos números apresentados, a Midway resolveu acabar com o jogo de vez. Uma pena, e havia também a pá de cal em 1992, os beating-ups já não eram a primeira opção dos jogadores. E sim, os jogos de luta. E a própria Midway tinha o seu Mortal Kombat. Porém, para a felicidade dos fãs de Juiz Dread. Esse jogo está disponível para jogar no Mami. Mesmo não sendo uma versão terminada. Mas dá para se divertir bem. Mas eu quero saber de você. É fã do Juiz Dread? Jogou esses games de Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear ou Game Boy? E esse game de fliperama? Você sabia que existia? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece.